Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Sim gente, eu tô rouco, não tô aguentando muito conversar Mas tô levantando uma hora dessa, gente, na friagem pra tá indo gravar vídeo pra vocês E também tô indo pra roça Eu vou gravar pra vocês o meu sábado de hoje Não tem ninguém na rua, ó Só Deus e eu E eu vou tá gravando, gente, tudo detalhado pra vocês Não se confunda, viu gente, com a iluminação Porque isso aqui é tudo uma mentira, ó se fosse original ia ser assim. Mas devido à tecnologia de hoje, né, do canal, hoje nós estamos com essa iluminação. Olha, gente, de madrugada as coisas parecem que é tão bonita, ó. A gente pode andar pelado na rua que não... ninguém vê. E hoje, gente, nós vamos estar tá indo de ônibus. Você sabe que eu gosto de, ir de ônibus. Só, gente, que meu avô falou que vinha, só que ele não vai. Então vai ter que ir só nós dois sozinhos. mesmo. Eu tô com medo, gente, de parar na outra cidade. Mas tomara que o ônibus para no lugar certo. Já pensou dois jeca parado lá na outra cidade? E aqui, gente, tem uma pracinha que acho que eu nunca mostrei pra vocês. Essa pracinha, gente, eu nunca mostrei aqui não. Mas ela também é muito bonita. Aqui em Bocayu vai camarada pra ter praça, você já percebeu? Sim. Olha o tamanho dela, ó. Isso é isso. É ela é até grande um pouco e esse pintou no chão aquelas amarelinhas. Eu acho que é amarelinha que fala, né? Sim. Minha avó, gente, o ônibus passa 6 horas da manhã. Você acredita que ela tá querendo que a gente saia daqui 4 horas da manhã? Então, 4 horas da manhã, nós tá aqui na rua. Não tem necessidade, mas na cabeça dela, ela acha que a gente vai perder o ônibus. Então, gente, é, quando chegar lá no ponto, eu vou estar tá mostrando para vocês. Pronto, gente, nós já chegou aqui no ponto, né, Davi? Oi? Gente, o trem tá passando. <risos> Gente, esse trem que passou aqui, ele não carrega pessoa não, ele só carrega só carvão, essas coisas assim. Então gente, vocês verem, na minha cidade até hoje tem trem. Gente, eu já tô já com, com pressa, sabe? E os pensamentos que vêm na minha cabeça são tipo assim. Será que eu perdi o ônibus? Será que o ônibus não vai vir? Que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Gente, olha o pôr do sol como que já tá. E até agora nós tá aqui, né? Mas antes de vocês estar viajando comigo... Se inscreva no canal, gente, é, se inscreva, não custa nada, é só você apertar o botãozinho em vermelho, você tá inscrito. E depois de inscrito, você vai estar tá deixando um like pra mim, deixa o seu like, seu like é muito importante pro YouTube recomendar o vídeo pra mais gente. E depois de ter feito isso, compartilha esse vídeo com um amigo seu, não é só o YouTube tá recomendando não, recomende também um vídeo aqui do canal pra um amigo, pra um colega seu. E depois de ter feito isso, vambora viajar. Música Depois dessa longa viagem, cheguei E já tô aqui com uns biscoitos na mão o Biscoito é uma delícia Só faltou um golinho de café Eu não gravei, gente, eu chegando aqui E nem... eu não gravei assim também Logo quando eu cheguei aqui Agora já tá quase na hora do almoço É porque eu interti conversando e esqueci de gravar Daqui a pouco vai ser o almoço Vai ser o macarrão Nem toda a roça dá quiabo com angu, não Primeira vez que eu vim aqui, eu comi lasanha E pensa no calor que tá aqui, gente Aqui parece que... Tem um sol pra cada um. Aqui, gente, a cancela. E ali, ó, ali, lá dentro então, fica a casa. Eu não posso, eu não quero gravar lá dentro, porque minha avó tem medo dessas coisas de sequestro, essas coisas assim. Gente, a pessoa quer me conquistar e me dar esses biscoitos. Nós já andamos também um cada aqui. Nós foi na casa tudo enquanto é gente. Pensa num biscoito bom, gente. Se eu pudesse, eu daria pra vocês comer. Mas pena que não pode, né? A tecnologia ainda não inventou. Enquanto a tecnologia não inventa, né? Você só sente aí, à vontade. Esse vlog, gente, é rapidinho, só meio para mostrar aí... É... Minha viagem de hoje. Não é assim, aquele vlog só pra mostrar roça, não? Porque já tem um vídeo aqui no canal mostrando. Eu não gosto muito de roça, não, mas... De vez em quando a gente precisa, né? Sair um pouco. Deixe nos comentar qual você prefere, roça ou cidade? vocês acreditam que enquanto eu vou conversando, eu comer aqueles biscoitos tudo? Meu Deus! Quando for na hora do almoço eu não vou querer comer mais Gente, agora eu vou ali almoçar Então daqui a pouco eu volto com mais novidades Diretamente do canal do Boi E esse, gente, foi meu almoço Tá uma delícia, mas vocês acreditam que veio um cachorro aqui roubou o peito de frango? Agora, gente, é, eu já terminei de almoçar é, Nós já tá quase indo já pro ponto lá Nós também vai voltar de ônibus Mas se a gente vê um carro, a gente vai estar tá indo de carro O que vem primeiro a gente está indo não dá nem vontade de ir embora na gente. Mas a gente tem que ir, né? Oi, gente! Vocês estavam... Gente, nós já tá indo já aqui. Estou com a bolsa aqui, não é minha, mas... Davi está lá atrás também com a bolsa que está com minhas coisas. E nós vai lá, gente, ficar lá no ponto de ônibus esperando. Então, gente, espere lá. Gente, eu já andei quase meio metro. E eu ainda não cheguei. Olha ali, o povo está tudo lá atrás. A gente tem que andar bastante. Mas a rua é reta, mas a gente tem quase um quilômetro da roça até o ponto de ônibus. Aí, gente, eu já quase cheguei, só que tem um trator barulhento ali. Parece que esse trator só veio pra estragar o vídeo. Ali, gente, a guarita ali, tem outra ali, só que nós vamos ficar desse lado esquerdo. Direito, quer dizer. Ali, gente, o trator lá atrás. Ai, meu Deus, você tá vindo na minha direção, vamos correr. E pronto, gente, chegamos são e salvo na guarita. E agora é só esperar o ônibus. Se eu tivesse um carro, nós não tá precisando passar por isso, andar muito. Mas eu não nem dirigi, eu sei. Voeusa, Davi tá tudo lá atrás ainda Davi tá chegando primeiro Acho que ele quer aparecer no filme ainda Mas é isso gente, só falta esperar o ônibus chegar E é aí, o ônibus é rapidinho Acho que gasta uns 5 minutos Da cidade até a roça E é isso né gente, só esperar o ônibus agora Acho que vai demorar um pouco Mas nós vai conversando e Gente, nós estamos aqui comendo biscoito Dá um oi Thalita um Oi, boa tarde Dá um oi Davi Dá ah, <risos> tá uma mordida no biscoito Dois mil anos depois Chegou, chegou Gente, graças a Deus nós chegou, o ônibus deu uma atrasada, mas graças a Deus chegamos bem. Ainda bem também que nós não precisamos andar muito, nós ganhamos a carona. O ônibus, gente, atrasou é, 40 minutos, mas é isso, né, gente? Deu pra vocês verem meu feriado. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham se divertido. Gente, vai ficando por aqui esse vídeo e até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aqui embaixo tem um monte de vídeo que você está assistindo e até a próxima.